essa manobra irada que foi popularizada pelo 11 vezes campeão mundial Kelly Slater, o carving 360, que seria uma cavada seguido de um 360 rápido. E hoje o vídeo com um toque na tela do celular. Fala galera True Surf aqui é o Andrew No episódio de hoje eu vou estar ensinando para vocês essa manobra irada que foi popularizada pelo 11 vezes campeão mundial Kelly Slater, o Carving 360 que seria uma cavada seguido de um 360 rápido você pode gerar velocidade na saída do tubo arrastando o polegar para frente Projeto surfista em direção à crista da onda e dá um tapinha na tela para que ele faça o giro de 360. Vejamos mais uma vez. é isso galera, esse aí foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido da mesma forma que eu curti Aloha e vamos pro sul.